Olá, tudo bem? Neste vídeo eu vou passar para você um resumo do e-book as 5 regras garantidas para você ter sucesso nos estudos. A primeira regra é a respeito da organização. Pessoas organizadas aprendem mais ou pessoas organizadas não esquecem. E por que não esquece? A desorganização, como vocês devem saber, ela é uma das maiores causas dos esquecimentos. É aquela pessoa, por exemplo, que chega em casa e não lembra onde colocou a chave, não lembra onde colocou o óculos um objeto pessoal. Por que que isso acontece? Porque não é não é que a memória dela é ruim. Não existe ali uma ordem. Muitas pessoas me escrevem perguntando sobre isso, como evitar esquecimentos no dia a dia. Eu resolvo da seguinte forma. Essa dica, inclusive, tem no meu livro Faça seu cérebro trabalhar para você. Quando você chega na tua casa, você coloca ali, você elege um, um porta, por exemplo, um porta objetos. Esse porta objetos ele fica estrategicamente colocado de uma forma que ao entrar em casa você consiga acessar. Por exemplo, na minha casa, quando eu entro em casa, quando eu abro uma porta, já tem ali em cima um porta-objetos, que é o porta-chave, tá? A chave do carro, a chave do portão, a chave do cadeado. E ali já vira óculos de sol, né? já vira um, um porta-trecos gerais ali. Mas é, depois que você adota um sistema como esse de organização de uma tarefa, você não tem mais problemas de esquecimento e realiza mais rápido. Por quê? Quando você precisa lembrar, basta você colocar a mão ali e retirar um objeto. Quando não existe organização... Qualquer lugar serve, então a gente acaba muitas vezes gastando muita energia, muito tempo para poder é, encontrar um objeto. Nos estudos é a mesma coisa. A, orga a mente organizada ela é uma mente muito mais rápida, é uma mente muito mais eficiente. Então você como estudante, como primeira regra, você deve aprender a organizar o conteúdo em sua memória. E existem muitas formas de fazer isso. tá As técnicas de memorização é, uma, é um modo eficiente de você associar o conteúdo novo a um conteúdo é, pré-existente. Essa associação ela ocorre de diversas formas. Pelo estudo, é, exatamente como eu ensino, não é fazendo historinhas malucas, tá? tudo isso ajuda muito, são jogos mnemônicos. Mas você consegue fazer isso na medida em que você estuda a matéria, você vai organizando essa matéria em seu cérebro, de uma forma que, quando você precisa acessar, basta você pensar na matéria, você já sabe, tá? o teu cérebro já localiza o compartimento em que ela está inserida, em sua memória. E a organização, ela é o quê? Um valor moral. Então, se você quer ser uma pessoa mais organizada, é, existem as, as formas de ser mais organizado no dia a dia, mas antes de aplicar qualquer método de organização, você tem que ser o quê? Uma pessoa que valoriza a organização. O que é um valor moral? É algo que você tem no seu íntimo, que você valoriza. Então, para você ser mais organizado, você tem que valorizar a organização. Você tem que saber os benefícios da organização na tua vida. Quando você convence a si mesmo que é, existem inúmeros benefícios em ser mais organizado, principalmente, acho que nos estudos, o principal é poder acessar rapidamente um componente na memória, tá? você passa a fazer atitudes ou, é, que tornem tua vida mais organizada. A segunda regra é otimize a sua memória e a concentração. Por que nós devemos otimizar a memória? A memória ela é muito esquecida pelos estudantes. Olha que, que contrassenso, tá? O estudante ele depende totalmente da memória para ter êxito nos estudos, mas ela está muitas vezes esquecida. O estudante ele não tem um método de memorização de conteúdo. Ele acha que memorizar é ficar lendo e relendo. É o popular decoreba, tá? E, na verdade, quando você, tem, quando você estuda algo, quando você envolve a memória nos estudos, você faz bem feito, na primeira vez. O grande erro da gente estudar no um conteúdo a gente pegar aquela apostila, a gente lê uma vez, vira a página, lê mais uma vez, né? e a gente vai lendo. E ler, apenas ler, não ativa o nosso córtex cerebral. Além da leitura, você tem que muitas vezes fazer uma pausa e fazer o que a gente chama de fixação desse conteúdo na memória, que é o que eu chamo no curso avançado de confirmação. Porque aí você vai lendo e você vai fazendo essa confirmação, você termina o, o, a leitura daquela apostila inteira, tá? lembrando do conteúdo que foi estudado. Tá? Quando você não faz isso, você tem o quê? O reestudo. Ou seja, você tem que ver, se você precisa daqui a uma semana fazer um trabalho em cima daquele conteúdo que foi estudado, você tem que rever. Então é o reestudo. Tem que rever tudo de novo. E, e o que acontece? Estuda-se errado pela segunda vez e pela terceira vez. Então, esse é, é, esse é o dilema de muitos estudantes que, que estudam no Brasil, estudam só para tirar a nota e depois esquecem tudo. É, quando você otimiza a sua memória com, as, com os métodos de memorização, com métodos de estudo, métodos de leitura concentrada, fazendo a fixação do conteúdo na medida em que você vai lendo, você faz bem feito na primeira vez. E o resultado disso é menos atraso, você acelera o seu, os seus estudos e, mais, e menos energia gasta, ou seja, você não tem esse prejuízo de ter que fazer tudo de novo. Nós temos bons exemplos na, no mundo da memorização. Eu, eu, particularmente, era muito descrente quando eu entrei nesse universo da memorização. Eu achava que a memorização ela era um, um, um patamar, uma habilidade de pessoas superdotadas que iam na televisão, memorizava um monte de coisa, apareciam no Fantástico. E, na verdade, eu descobri que a memorização é um método, ele é utilizado desde a Grécia Antiga, tá? e ele é extremamente eficaz, porque na Grécia Antiga as pessoas memorizavam poemas, poesias, o conhecimento era passado de uma forma oral, não tinha a escrita ainda. Então, os poetas usavam a memorização para gravar os seus textos, esse conhecimento que vem da Grécia Antiga, ele era transferido, transformado em poesias, em técnicas, através de técnicas mnemônicas e conseguiam lembrar. Hoje a gente percebe, eu percebo nos meus cursos de memorização, que os alunos conseguem memorizar, por exemplo, uma tarefa que leva 40 minutos, por exemplo, para um estudante normal memorizar, a gente consegue memorizar em apenas 7 minutos. Isso é resultado do quê? De uma mente prodigiosa de um neurônio super anabolizado? Não. Isso é, é o resultado de um método aplicado corretamente. Então você consegue acelerar bastante esse processo de aprendizagem. A próxima dica é aproveite ao máximo as suas aulas, sejam elas videoaula ou aula presencial. Olha, se você assiste aulas presenciais, saiba de uma coisa. Os bons professores, os professores de verdade que querem ensinar o conteúdo, eles gostam muito de responder perguntas dos alunos. É muito frustrante para um professor terminar uma explicação, ele vira para a classe e diz assim, alguém tem alguma dúvida? Olha, ou esse professor é extremamente competente, e aí ele não tirou, ele não deixou nenhuma dúvida para os alunos, ou este professor, ele é, ou esses alunos realmente não aprenderam nada e estão intimidados, talvez, pela presença do professor. Então, tenha este bom hábito de explorar e muito o professor. Se o professor dá abertura em sala de aula, olha, pergunta, interaja com o professor, esteja vivo em sala de aula, porque é, o aluno morto em sala de aula, o aluno que não interage, ele acaba perdendo uma grande oportunidade de aprender na sala de aula, aprender de uma única vez e não precisar ter que fazer estudos extras em sua residência. Então, explore bem o seu professor e não, não se permita sair com dúvida na sala de aula. Na videoaula, no curso pela internet, você pode ter esse, esse cuidado de, se for possível, interagir com o professor através de, de e-mail ou de, de chat. Uh, ou mesmo uh, alguns cursos universitários, cursos uh, à distância, existe uma interação via uh, fórum de discussão. Então, interagir, estar vivo na sala de aula virtual também demonstra que você está presente, concentrado e aproveitando melhor os estudos, ok? A próxima dica, a quarta dica, é revise o conteúdo com eficiência. O drama de muitos estudantes é estudar na segunda-feira, na terça-feira não lembra de nada, estuda na terça-feira, na quarta-feira não lembra de nada. Então, aquilo que ele estudou na segunda-feira, quando chega na sexta-feira, ele já esqueceu praticamente tudo. Então, tem que fazer esse reestudo. Então, é importante que você tenha em mente o seguinte, dentro do seu cronograma de estudos, do seu planejamento de estudos, você tem que incluir um período de revisão. E o que é a revisão? A revisão não é ficar lendo e relendo várias vezes. A revisão você, uma vez que você estudou, aplicou o um método mnemônico nos estudos, a revisão você vai é, através de gatilhos de memória que você, por exemplo, você montou ali uma ficha de revisão, você montou ali um mapa mental, você usou um flashcard, enfim, independente do sistema, tem muitos sistemas de, de, de revisão aí circulando na internet, tá? Mas, independente do sistema que você tenha utilizado, o que, que faz a diferença? Naquela, dentro daquele conteúdo que você é, organizou para a revisão, você aplica ali gatilhos de memória. O que são gatilhos de memória? São palavras-chave, são frases-resumo, são imagens selecionadas na tua mente que, na hora de revisar, você bater os olhos nela, você já ativa aquele conhecimento em sua memória. E ao ativar esse conhecimento, você faz o que? Você reforça esse conhecimento em sua memória e isso faz com que você mantenha essa informação por um pouco mais de tempo, onde você revisa novamente mais um tempo, revisa novamente mais um tempo. e Tem uma técnica que eu ensino em meu livro O Segredo dos Gênios chamada é, revisão semanal. Em que consiste a revisão semanal? Uma vez por semana, você elege um dia da semana, né? e você, nesse dia da semana, por exemplo, um sábado, você faz a revisão de todo o conteúdo, puxando esses gatilhos de memória. Tá? No outro final de semana, revisa todo o conteúdo, no outro, durante dois meses. Então, uma vez por semana, ao longo de dois meses, fará com que você tem esse conteúdo sempre latente na sua memória. Por quê? Porque essa estimulação continua, formou memórias de longa duração. Então, o segredo não está no método. O método existem muitos aí, é, a ficha de revisão, o flashcard, a ficha de resumo, o mapa mental. O segredo é que no momento em que você aprendeu e memorizou, formou memória, no primeiro instante, você cria ali naquela, naquele material de revisão os seus gatilhos de memória e você vai gastar muito menos tempo para revisar se aqueles gatilhos foram bem montados. Então, essa técnica de revisão tem que andar em sincronia com a técnica de memorização. Assim, você se torna uma pessoa muito mais funcional e consegue uh, garantir esse estudo com muito mais eficiência, gastando menos energia e menos tempo. A quinta e última dica é evite a procrastinação. Já ouviu falar dessa palavra? Procrastinação é aquele péssimo hábito de deixar as coisas para depois. Olha, isso é horrível. A gente tem é, muitas vezes aquela pilha de matérias para estudar, aquele conjunto de livros que vão se acumulando. A data da prova está chegando e você olha para aquilo, você vai ficando preocupado, você vai ficando ansioso. Isso é extremamente danoso para o estudante. E muitos estudantes acabam desistindo do projeto de passar numa prova, num concurso, no vestibular, simplesmente porque não conseguem disciplina para aplicar em seus estudos. Então, evitar a procrastinação é você dizer o seguinte, bom, na segunda-feira eu vou estudar essas matérias aqui. E aí, custe o que custar, o que, que é disciplina, na minha opinião? É você pagar o preço, é você fazer o que tem que ser feito para realizar um objetivo. Então, por exemplo, eu descubro o horário em que eu gosto mais de estudar. Eu, por exemplo, o Renato Alves, tá? O meu melhor horário para eu aprender... Das 5 às 7 da manhã. Esse é o meu melhor horário. Se eu deixar para estudar, uh, sei lá, das 11 das 10 à meia-noite, tá? eu não terei rendimento. Eu leio o texto, começa a me dar sono. Por quê? Porque eu funciono melhor pela manhã. Tá? Você deve ter o seu horário. Qual é o seu horário? Então, se você não descobriu, faça uma experiência. Tira duas horas de estudo. De tarde... De noite, de madrugada, de manhã cedo. Então você descobre como é que você sabe que aquele horário é o horário ideal. Tá? É aquele horário em que você, por exemplo, está lendo um texto, está compreendendo tudo. E isso funciona, comigo funciona muito bem nesse horário. Eu descobri o meu horário de estudo das 5 às 7 da manhã. Depois das 7 eu vou na academia, da academia eu vou para o escritório, vou trabalhar ou vou viajar. Tá? Então, descobrindo o seu melhor horário de estudo, você consegue se concentrar mais e consegue aprender com mais qualidade. E isso faz com que você evite a procrastinação. Por quê? Porque se você determina um horário errado para os seus estudos, você vai com, com preguiça, você não tem vontade, você sabe que aquilo não está rendendo. Então, evite dessa maneira, tá? Se você não tem a oportunidade de estudar no melhor horário que você está estudando, você tem que fazer esse trabalho interno de automotivação. Poxa, tem, só tenho das 10h às meia-noite para estudar se alimentar bem, se preparar, de repente toma, se dá sono, tomar um banho, dá, dá um cochilo, tirar um cochilo de 5 minutos antes, para que você consiga ir forte, ir com concentração, ir com energia para esses estudos. Dessa forma, ou seja, essa energia concentrada, essa energia moral, essa força moral de custe o que custar, você cumprir aquela meta diária vai ajudar você a evitar a procrastinação. Pensar num objetivo que você tem, que você vai passar naquele concurso, que você vai ter um salário digno, que você vai ter a sua, a sua estabilidade, que você vai conseguir tirar férias com a sua família, sua família dar, dar mais qualidade de vida para os seus filhos. Isso talvez seja um bom motivo, na verdade, para te deixar sempre ali firme e disciplinado. Ok? Bom, essas são as primeiras dicas aí do nosso e-book. Até o próximo vídeo.